É hein? Parece ser grande, hein, Thiago? Olha o portãozinho aqui, eu acho que aqui era garagem, né? Provavelmente, é, né? Mas dá pra ver que isso aqui foi construído depois, Thiago, olha Nossa, não é nada. Não essa casa antiga, Thiago, olha esses detalhes. Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração, mais uma lenda nova, trazendo para vocês, né Thaís? Isso mesmo, pessoal. E que casa, cara, eu já estou impressionado com essa casa. Pessoal, a gente olhou ali de fora e a casa é enorme. Foi passada essa lenda para a gente, a localização, um local difícil de acesso, Muito né difícil. Thaís? Bem difícil de acesso e provavelmente isso aqui devia ser uma mansão da época, né? Cara, isso aqui é um casarão, né Thiago? Sim. Pessoal, a história dessa casa aqui é uma história bem sinistra. Muita gente falou, né, Thaís? Será que você falou o quê? Cara, não sei, sentiu alguma coisa me espetando. Pode Cara, ser olha isso daqui. Só pra vocês terem noção, galera. Olha isso daqui. Isso daqui isso aqui tem aqui a ver com, com o que história aconteceu dessa aqui. casa aqui. Isso aqui é rama de arruda, né? Que, falou, é. que eles falaram, né? Eu acredito que é isso né, que parece falaram. Parece que, né? que é. Pessoal, aqui tem uma história muito sinistra. A Thaís vai contar a história dessa casa aqui pra gente. Thaís, conta a história dessa, desse casarão aqui. O que foi passado pra gente é que morava uma senhora aqui, Thiago, junto com sua família, né? Seu filho, a sua nora morava aqui. E diz que de noite o filho e a Nora via vultos pretos aqui. Então quer dizer que não é coisa boa? É. E ela era muito apegada a essa casa e ela colocou até isso daqui, ó, pra espantar tudo que era de ruim. Isso aqui parece que era benzido, Thiago Ela trouxe benzido e colocou aqui Pra nada de mal entrar Mas mesmo assim o filho dela continuava nas coisas E ela faleceu aqui dentro dessa casa E o filho dela também falou que já viu ela aqui, Thiago Depois é. dela falecer ela morreu dentro da casa, né? Uhum. Ela morreu dentro da casa e o filho dela falou que vê, já viu ela aqui dentro, né? Pô. E outras pessoas que já veio aqui pra tomar, limpar né, a casa, né, Thaís? Diz que também já viu, né? Diz que uhum. viu o vulto preto, já viu ela. Então não é só uma pessoa que viu, são um é várias verdade. pessoas que viu. E pelo jeito a casa era terrível. Pra ela apanhar isso daqui, Thaís, é, não ia ser coisa e boa diz que ela era uma pessoa bem religiosa. Sim. E ela era bastante apegada nessa casa, disse que ela construiu a casa do jeito que ela quis, Thiago. Mas, pessoal, hoje a gente vai fazer a exploração dessa casa e a gente vai estar voltando à noite pra fazer a investigação e tentar descobrir a história dessa casa. Beleza, beleza, beleza Thiago Vamos dar uma olhada aqui? Corre no canal Thiago Furacão que a gente vai voltar de, no... de madrugada aqui nessa casa e vai sair lá no Thiago Furacão. O link tá aí na descrição, galera. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve nesse canal também se não for inscrito E bora pra mais uma exploração Thaís, mostra o pessoal ver certinho aqui, ó, essa, essa planta E parece que tinha alguma marca aqui, ó, na, na porta, tá vendo? Sim Olha a fechadura disso aqui, cara Muito antiga, né, cara? Vamos abrir? Como que abre? Não sei ó, nem o trinco abrir. tá no chão, ó Eu não sei nem... Ui, cara, trinco Eu não sei nem abrir essas portas aqui está trancada? Hã? É? Você tem que aqui assim, será? Eu acho que ela está trancada. Ah, cara, ela vai chave aqui também, ó. Ixi, será que está trancado? Mas tem uma janela ali, Tiago, que eu vi, ó. Está aberta. Tá né? então, Olha, aqui, Olha tem aqui, tem um, um essa roupa aqui, cara. Nossa. E tem um. Tiago, será que ela fica aqui mesmo, cara? Isso que que aqui, é aqui é uma bíblia. É bíblia. Uma bíblia. Falaram que ela era bem religiosa, Thiago. Será que tem coisa dela aí ainda? Não sei, cara. Cara, que bagulho ruim, velho. Caramba. Thiago, dá pra ver, ó... a nossa caminhonete tá ali, ó. Ah? Nossa caminhonete tá ali. Dá pra ver, Thiago, que essa parte aqui, ó, ela não existia. Tá vendo como aqui é piso, aqui já é um, um piso mais antigo. Certeza que a frente da casa, Thiago, era isso daqui, ó. Ó. Era isso daqui à frente da casa, tá vendo? Ah, pode ser mesmo. Isso daqui? E ali não, né? Não, acho que aqui foi construído depois. Talvez quando o filho ficou morando só o filho, né? Sim. E aqui, essa galera pular? Então, não sei o que. É. Vamos, dar uma volta, vamos dar uma olhada em volta. Ah, pra a gente vê. casa é sinistra, velho. Olha aí. Nossa. Ah, mas dá pra pular de boa, Thiago. Dá né? um pra pular de boa. Quer olhar por fora primeiro? Vamos olhar tudo por fora aqui, ó. Vamos passar por aqui. Ah, tem mais aqui, ó. Ah, aqui era a lavanderia, ó. Oh, ó, tá vendo que o piso é diferente também, Thiago? Sim. Ela foi feita aos, é, aos pedaços, parece assim, né? Olha isso daqui. Credo, velho. Será que é uma homenagem para ela? Eita. Estranho, estranho, estranho, cara. Ó, tinha mais coisa ali. ó oh, essa casa tem um bagulho embaixo, velho. Né? Uhum. Parece que o novo dono daqui, Tiago, ah. do sítio, ele tem a intenção de desmanchar, mas ele também tem medo de alguma coisa pegar nele. Nossa. Ixi, tem mais duas portas aqui. Ah, ah, tá aberto ali, ó. Será que tem energia aqui? Não. Não tem? Vai tá vendo? Aham. Uhum. O que, que é aquilo ali? Ah, tipo um fogãozinho ali, né? Uhum. -uh. Fala pra você essa casa aqui é sinistra, né? Será que é passarinho? Será que é passarinho em cima do telhado? Não sei. Você escutou? Escutei. É. Deixa eu olhar o tanque aqui. O tanque tem água, ó. Tá vazando? É. Aqui não tá abandonado, né, Thiago? Não, não tá abandonado, Aqui nada, só. tem um novo proprietário do sítio que comprou aqui. Só que ele não quer morar. Ele quer desmanchar isso daqui. E aqui a gente tá com autorização, né, Uhum. Olha na porta, Thiago. O que que tem? Cara do céu. Olha isso, gente. Tira essa lanterna. Olha. Deixa eu tirar uma foto pra poder pôr no vídeo e pessoal ver essa coisa ali, que tem, tem coisa escrita, né, Thaís? Tem. Tem outra porta aqui, ó. Abre essa porta aí. Nossa! Que é uma dispensa? uma dispensa. Piso aí, ó. Talvez até piso daqui, ó, quando fizeram aquela parte da frente. Sim. Deixa eu dar uma olhada aí. Nessa janelinha. Cara, que casa assustadora, velho. Nem entrei pra dentro, eu tô assustado aqui Cara, isso casa. isso daqui de noite vai ser oh, oh, oh, hein Vai ser tenebroso esse negócio. Tem um rádio aqui, ó. Tem um o quê? Um rádio. O que, que é isso aqui? Pega na mão isso aqui. Sei lá. É um radinho, não é? Parece. Licença. Nossa. Licença. Assim? Nossa. Olha a altura, Thiago, dessa casa. Caramba. Gente, olha o piso. Caramba. Que é o um banheiro. Casa estranha, Olha aqui. Nossa, que susto, cara. Ai, Tiago Cuidado bicho. Olha que aí, ó. Da Santa Rita. Nossa, cara, ele isso... escreveu. Bastante coisa de. Até no de... banheiro, cara. Será que o filho dela ficou morando. O filho dela ficou morando muito tempo aqui, Tiago? Não sei. Ei! Você Se escutou? Escutei. Pessoal, a gente gosta de vir de dia pra explorar tudo, né, Tiago? Sim, pra fazer a exploração, fazer o reconhecimento. Pra gente estar voltando à noite Saber aonde a gente pisa, né Thaís? Aham uhum. Ó Olha o tamanho desse aqui, cara Tá pão, né? De noite a gente não consegue ter essa visão Que a gente tem de dia dos de detalhes Aham uhum. Tudo quando tem alguma coisa, parece Desde lá de fora, aqui no banheiro Thaís, olha é o turno da casa, né? Olha lá é alta, né? Olha lá. Olha ali, O que é aquilo ali? Não sei, cara. Tá vendo? Parece um ferro, Olha a luz aqui. É uma madeira, parece. Pra que, que serve, será? Não sei. Você viu essa luz aqui? O fogo. Tão é alta que é. Tudo meio bolado. Essa casa aqui deve ter mais de 80 anos, tá? Olha que já é sualho, tá vendo? Uhum. Uhum. Nossa, aqui, que susto. Ai, que susto, cara. Vira lá, deixa o calendário. É o admiro, tá vendo? Por que será esse aí, cara? Não sei. Olha a santinha ali. Esse daqui é antigo, hein, Thiago? Dá, né? Vamos fechar as portinhas. Eu peguei um pouco de trauma de abriga -vida. Estou. Você? Não foi assim. Não. Será que não tem bicho aqui não? Quatro quarto, né? Tiago, por quantos anos tem um armarinho desse? Não então... ó a porta. veio vê que tem uma né, com não tem, não tem, não essas tá. coisas. Olha o tamanho dessa porta. Gente, é muito alto os cômodos. Aqui também tem um negócio. Deixa eu ver. Segura aqui. Ah, é de Santos também, Tiago. Santo. Tá aí, tem alguma coisa escrita ah. aqui, ó. Tá vendo? Aham. Uhum. Tem alguma coisa escrita aqui, ó. Tem mesmo. Olha aqui, ó. Nossa Senhora, é parecida. É. Thiago, muito negócio de santo, cara. Muito negócio de santo. Vamos ver pra lá. O negócio aqui era tenso mesmo, Thiago, porque eles põem santos pra tudo quanto é lado. Então, devia ser coisa feia uhum. que tinha aqui, tá? Aham. Estranho aqui, hein? Olha o piso. Aqui era uma porta, ó. Por que, que tem essa porta aqui? Que medo. Outro armário. O outro negócio de Outro santo, tá vendo? Não tem nada. Tá vendo? Tem muita coisa de santo espalhada nessa casa, cara. Ó, tem tá até uma vela aqui, Thiago. Aí. Ó. Olha a altura da casa, gente. Tem tá uma então, roupa pendurada ali, tá vendo? Tem que dar uma volta por fora também. É isso, eu tô com dor de cabeça também tá nessa casa, não é? Né? Acredito? Que nada. Cara, a gente gosta de olhar todos os detalhes, gente, da casa. que mais assustador ainda. Que estranho, Tiago, isso. Olha aí, tem uma argola. O que, que é aqui? Ah, aqui ah, é aquele que cômodo não. da janela, que ó. Janela, ó. tá a janela aberta. Aqui era onde nós estávamos. É, nós estávamos fazendo a entrada aqui, ó. Que parecia um quarto, né? Grande, né? Cara, essa casa é estranha é demais. Você viu aqui dentro, como parece ser escuro, Thiago, abaixa a lanterna. Olha aqui só, é aqui não dá pra enxergar mais nada. E pessoal, tá de dia ainda, ó. Tá de dia? Tá de dia. Olha essas paletes manchas. Ó. Uhum. Santo. Ah, essa porta que eu não consigo abrir, né? É, essa é que tem um negócio ali, né? É o folho de arruda. Folho de arroba, né? É. Olha isso aqui. Passar pra mim o chão. Ah, Thaís, tá, tá trancado aqui, ó. Pelo, pelo cadeado aqui, né? Tá vendo? Ah, dá pra ver isso, tá trancado. Ó, aqui tinha alguma coisa. Uhum. Podia ser aquelas máquinas de costura? Pode ser. Aqui tinha uma pia, ó. É. Só que parece. Ó, tá vendo que aqui é mais recente? Ah, dá pra ver, pessoal, que é mais recente do que a construção, ó? Sim. a chave aqui, tá tem... A chave no chão. que Olha aqui, cara aqui daqui? Não sei. Parece, né? É. Sério? Sério. Eu acho que não acho. Ah, mas rodou uma vez. Será que é o contrário? Olha, ele roda um pouco, tá vendo? Rodou. Mas não, não vai colocar aqui. outra chave. Mas tem que rodar um pouco cada um? Abriu. agora embaixo, aí, Hã? não, negocinho ah, tá é tá olha, assim aqui, Tiago, pode até levar a chave, pode, porque o proprietário deixou nós aqui, só que ele falou que tava sem a chave, mas a porta ali tava aberta, é, vamos deixar aqui por enquanto, mas tá, tá aberto lá também? Tá aberto lá. Ó, essa construção foi feita depois. Isso foi. daí. Foi, ah, a porta translata. Ó. Ó, um banheiro. Ó. Deixa eu ver. Olha aqui. Aqui é tipo um quartinho? Uma sala? Olha ah, a televisão. Então, Olha aí. Ó, em rosário. Televisão antiga, hein? Rosário, tá vendo? Uhum. Essa parte aqui foi construída depois, certeza Vamos uma volta lá por fora? Vamos lá. É grande essa casa, hein, vai dar um medo isso daqui de noite, Thiago Tá de dando certo. medo aqui dentro, agora, velho? Caraca, o dia que nós vim aqui de noite nós temos que vir Preparado, velho, que o bicho aqui, eu acho que o negócio aqui vai ficar doido, hein? Pelo jeito que eu vi esse tanto de santo aqui, Tiago. Então, cara, a coisa aqui deve ser louca, hein? Será que dá pra andar aqui? Ali, ali tinha alguma coisa, pelo jeito que não tem isso. Tinha. Olha o controle. Você viu aquela televisão? Não sei. Olha! Ah, Uma churrasqueira! Churrasqueira, cara! Vai é feijão, não é? Ver. É. Dá pra passar aí? Eu acho que aqui dá, ó, sem empurrar isso aqui, ó. Esse pedaço de ferro aqui, aqui, ó. Vem embaixo. Do outro lado, vem. Mas ele tá com coisa. Eu acho bom a gente passar por lá mesmo, ó, no portão. Onde tem portão? Eu não sei Aparece um portão Porteira, portão Não tem portão Aqui, ó 10 mil anos depois. Não, eu de de aranha. É, eu acho que. É. Então, Que grande e alta. Tiago, mas tinha falado que essa casa é alta. Será que ela não tem portinha para entrar debaixo? Tem um porão? Né? É, sim. Porque você viu que tem bastante lugar que é assoalho. É. Tomar um cuidado, que pisar emprego, hein? Uh -uh. Sim, oi a altura da casa que na frente para ver se tem alguma coisa pode usar oi ah, carolho, a altura ó, até um holofote ali ó Tem mesmo. a casa é muito antiga gente a altura esse aqui ó ela é para cima ali ó uh -uh. Por isso que é bom vir de dia, né, Thiago? Sim. Mas consegue andar tudo assim, ó. vê se tem fossa, se não tem, tem buraco. Aí aquela roupa que eu te falei que tava pendurada. Ah, mano, não vou mexer nisso, não. Não, deixa aí. Vai, continua. Que coisa? Sai da de ar, né? Mas não tem nenhuma porta. ver se aqui. aqui já é aquele como do novo ó que tá aquela televisão ah é mesmo que eu vi a cortina. oi cara que casa é enorme fez é grande hein cara já tô com vontade de vir logo à noite aqui fez eu vou falar pra você o clima de dentro de dia, em dia é pesado Acho que é. é pesado pra caramba galera, e olha que a casa tá cheia de santo cara, cheia de santinha né Thaís, uhum. era pra ser um lugar mais tranquilo né, sim E é pesado cara, dá pra você sentir uma coisa ruim lá dentro cara, Eu acho bom nós trancar aquela porta ali depois Thaís, uhum. e ficar com a chave É, ah. e tentar, será a chave daquela chave não é então. de lá, que daí a outra, é, uma é dali sim. A gente... Tinha duas chaves, vai ver se não consegue trancar tudo Ele a a mandou vai... uma mensagem pra ele E falou que a chave tá com nós é. A gente vai estar voltando aqui à noite nessa casa aqui Se você gostou, deixa o like Se inscreve no canal Fica ligado lá no canal Thiago Furacão Que a gente vai voltar Às 3 horas da manhã aqui E eu já quero vir amanhã, hein? Eu também Até a próxima, tamo junto, é nóis falou. Fui!